Pois é, e aí tá resumindo aí há oito anos, tá? Eu trabalho com programação, estudo pra caramba. Ei, Ainda. Tenho site, faço site.